É, a gente tem aí é, mais um, um colega de bastante é, conhecimento, né? eu queria é, pedir à unidade de comunicação né, para fazer essa, esse intercâmbio, é, o Alberto Couto, né, ele é mentor Endeavor, né? agradecer ao nosso parceiro Endeavor aí, e ele vai falar aí o que as empresas é, esperam né, na hora de se conectar com uma startup. É uma pergunta é, em forma de título, é né, que está na programação, mas é um assunto bastante é, é, como dizer que fala atual né essa questão do, do, do startup engagement né de como faz exatamente esse acesso a mercado né, isso que o Theo estava falando né a, a questão da, da, da venda mesmo né da, do valor agregado da satisfação é, são duas engrenagens grandes né é, complexas de um lado é, a, a, desculpa Desculpa, acabei olhando aqui na grade errada, essa aqui é a palestra seguinte, me desculpa. É, o Alberto Couto vai falar sobre o tempo de vendas não acabou, saiba como ajudar seu cliente a comprar. Me desculpa, está é, olhando aqui. Então, deixa eu ver se já deu certo aqui o zoom, acho que já. Alberto, você está tá nos escutando? Se puder só tirar um pouquinho a apresentação e liberar seu áudio. Legal, bom dia, <coughs> Fábio. Estou aqui, sim. Você está conseguindo me ouvir? Ouvir sim, ver não. Se você puder liberar sua câmera... Liberei, agora. liberei, claro, claro fantástico. É, Grande, Alberto. Obrigado aí pela, pela presença, né, disponibilidade do seu tempo. Você é um profissional experiente, é, também mentor Endeavor, né, consultor, enfim, com bastante é, background né, em relação a esse, é, essa situação toda. Né, falar sobre vendas. É um, é um prazer tê-lo aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vocês que nos que estão nos assistindo vão ter uma imersão fantástica em vendas, e eu fiquei pensando como poderia agregar valor para vocês. O nosso propósito, o propósito da consultoria, que o piloto, é trazer para vendas algo que não existe no Brasil, que é o profissionalismo. O que é que um profissional? Uma pessoa que se formou, que se graduou, que tem um título universitário válido. Não existem no Brasil universidades de vendas. Isso traz para todos nós que vendemos, ou todos nós que temos vendedores, um desafio muito grande. Estamos lidando com amadorismo. Alguém que faz de um jeito, que tenta de aqui, que tenta de lá. Por isso que hoje Acho que tem muito valor que eu possa vos dizer que... E agora quero, sim, já entrar na, na minha apresentação e vou projetar a tela. Deixa eu ver se consigo fazer isso com sucesso. Aqui. Está a tela chegando aí, Fábio? Sim, ok. Muito bom. este somos nós. Nossa missão é transformar pessoas para vender melhor, porque eles precisam obviamente, conhecer como como fazer isso. Alguns dos clientes que a gente atende, só coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia de que o que vocês vão ouvir, embora muito breve, adoraria poder estar com vocês horas ou dias, é algo muito válido para empresas que já estão instaladas no mercado. Como é para uma startup? Perfeito, porque você vai economizar muito, muito tempo para chegar lá. O título que pensei que podia ajudar é algo que preciso dizer com todas as letras. Todo mundo quer vender, todos os vendedores querem vender, só pensamos em vender. Cuidado, o tempo de vendas acabou. O que nós precisamos agora é ajudar o cliente a comprar. Eu vou ver se consigo tirar esta tela que talvez esteja cobrindo. Pronto. Ajudar o cliente a comprar. Não é um jogo de palavras, gente. O, o que existe não é venda. Venda é como a gente fala da gente, do que a gente faz. O que existe é comprar. Se você tiver dúvida, fale com seu financeiro ou com teu sócio que cuida da grana. O que existe é quando o cliente compra? Então, para de pensar em vamos vender, que implica que do outro lado, e o Teorosco fez uma belíssima apresentação sobre como temos que ser empáticos, como temos que entender o cliente. Acho que ele ajudou barbaridade nesse raciocínio. Então, quero vos levar um pouco da mão para ver o que podemos fazer com estas coisas. O primeiro ponto, vocês, empreendedores, ou startups, que talvez estão começando, já iniciaram, a gente adora este ciclo. Todo mundo, todos os profissionais mostram isso. Tudo começa em você definir qual é a sua proposta de valor, algo que vai encantar teu cliente. Aí você desenha o MVP para poder dar os primeiros passos. Muitos de vocês estão aí e isso está perfeito. Aí começa a pré-venda. Aquilo era planejamento. A pré-venda consiste, não quero ensinar isso aqui porque é quase chover no molhado, mas é prospectar e qualificar quem precisa de minha proposta de valor. A quem meu MVP vai ajudar? E aí começam o, o, o os contatos. E eu propositalmente já me de venda do contato, para evitar fazer um contato. Talvez uma das coisas, e o Theo foi belíssimo nessa colocação, a pior coisa que se pode dizer é dizer: Oi, tudo bem? Estou lhe ligando para vender meus produtos. Isto não funciona porque, a não ser que você esteja vendendo água no deserto, aí sim você vai ter muita gente querendo. Mas, como não estamos muito assim, é muito possível que o que você consiga seja uma resistência. O que diminui a resistência, quero adicionar ao que o Teo colocou, é a venda do contato. Por que venda? Porque nós entendemos disso. que é vender? É dar algo de valor em troca de algo. Você está. Em, usando, na hora de combinar o contato, uma expressão que mostre que o que você vai levar vale muito mais que o tempo que você vai tirar. Claro que eu estou falando em visitas presenciais, porque tem um default nisso, mas, por favor, também se aplica absolutamente aos tempos atuais em visitas, em, em contatos é, é, à distância. Porque, por isso que é venda. Quando você esteja querendo combinar, conquistar, Preocupe-se mais em mostrar o que a pessoa vai ganhar com o contato e quando ele compare o que vai ganhar com o tempo, os minutos que você vai tirar, estava barato. E estando barato, ele compra o contato. E aí entramos em contato, visitas, executamos propostas, manejamos objeções, fazemos o fechamento. Depois a turma de Customer Success ajuda a entender se o cliente está feliz ou não está e vamos para uma nova proposta de valor. Este é o ciclo famoso da máquina de vendas. Eu estou aqui com vocês esta manhã para trazer um ponto fundamental. Nós temos que entender que existe um momento milagroso para que a máquina de vendas funcione. Eu tenho observado, estou há 35 anos em consultoria de vendas, 50 vendendo, e o que eu observo é que cada vez mais vamos nos empolgando com uma máquina automática que venda, que, se, que, que, que submeta o cliente. Eu quero que o cliente fique refém da minha máquina, de meu processo, que ele se entregue. E isso é perigoso. Você precisa que ele te compre. Então, todos os passos da máquina são necessários, mas não podemos perder o momento milagroso que é quando se conecta. Alguém que vende com alguém que pode comprar ou decidir a compra. Esse instante é sobre isso que quero falar hoje, nesta, neste breve minuto com vocês, e depois abrir para perguntas. Vou deixar um bom espaço para isso. Então, o que, é que vamos ver? Como as técnicas de vendas evoluíram para vocês entender onde você está, a diferença entre vender e comprar, que isso é fundamental para não se perder, e para todos aqueles que aqui estão ouvindo, que já estão pensando em ter vendedores e fazer a gestão, ou já tem vendedores, também quero dar uma pequena ideia de como lidar com essa raça de pessoas, e aí entramos em perguntas. Olha que interessante, em 1800, muito tempo atrás, o cliente comprava o que achava, porque faltava muito produto. O produto era escasso, portanto, e o vendedor tudo que tinha que fazer era ser amável e a técnica de vendas preferida era sorriso. Então, se o vendedor, e caso um dia aconteça com você, estiver em um mercado que só compra, por favor, só sorria e deixe o cliente comprar. Em 1900, cem anos se passaram e os produtos eram poucos e, e tinham novidades. Então, o cliente compra o que pode, ele, ele está buscando porque agora está precisando. E o vendedor atende e a técnica é ser um transacional, um vendedor falante. Observe que só serve para vender, falar, só serve falar quando você quer vender, quando você tem um cliente que quer comprar e não sabe. Aí ah, você tem 10 geladeiras, qual é que vou levar para casa? me fala delas, ou, ou serviços, ou produtos, o B2B, B2C, tanto faz, o que importa, que você só tem vantagem falando quando o cliente está querendo comprar. 50 anos depois, o cliente já sabe o que quer. As coisas já começam a ficar mais sofisticadas, os produtos ficam mais complexos, e aí o vendedor precisa explicar. Olha que interessante, muitos vendedores que nos antecederam dos anos 50, e em diante, eles explicavam o produto e vendiam. Pensavam que vender era explicar. Cuidado, isso pertence a um passado muito longuíquo. Não é explicar o que vende. É que tinha clientes que não sabiam e queriam saber, e antes buscar a explicação. E pela explicação comprava. Se existem explicações, tipo Google da vida, você, vendedor, não é mais necessário. O cliente vai comprar ou não. Então, o vendedor transacional tentava persuadir pela sua explicação. 50 anos mais tarde, chegamos ao ano 2000, onde os clientes começam a ter certeza que ele sabe, ele pensa que sabe. O que acontece com os produtos? A oferta é maior que a demanda. Temos uma inversão violenta aqui. Começa a sobrar produto e faltar cliente. Então, o vendedor é alguém que entende a necessidade do cliente para poder acertar via a venda consultiva. Venda consultiva é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Fomos nós há 35 anos que trouxemos esta técnica para o Brasil. Já existe há muitos anos, desde 1970, Mac Hannan escreveu o primeiro livro sobre ela. Mas em 85, é que ela se incorpora a um método brasileiro de vendas e muitos vendedores têm duplicado, triplicado, quadruplicado suas vendas por usar ela. Em 2015, recentemente, apenas há cinco anos, acontece que outra mudança fantástica. O cliente sabe mais que o vendedor. Meninos, isto se torna uma quebra de paradigma, uma disruptura violenta. Todo aquele vendedor que sabia do produto, que explicava o produto, que era um folheto falante, que era professor em seu produto, perdeu valor, porque hoje o cliente sabe mais você sabia que médicos, o maior medo de um médico é que ele esteja receitando algum remédio para seu paciente e o paciente lhe diga doutor, você não viu que ontem esse remédio foi banido nos Estados Unidos? Porque claro que o médico não tem tempo de lidar e se informar de tudo que existe. Porque os clientes sabem mais que nós em termos de produto. Então, no produto tem excesso de oferta e variedades e nós precisamos um vendedor empreendedor acho que esta palavra o teu não usou mas <coughs> disse sobre isso se você como vendedor tem mente espírito de empreendedor claro que vocês são claro que vocês são empreendedores mas o que um cliente precisa é estar frente a um empreendedor que como técnica use soluções que agregam valor por que empreendedor? Porque ele pensa como um empreendedor e teu cliente sempre precisa alguém que lhe ajude a se dar melhor. Ele não quer o produto, todos já sabemos disso, ele quer o impacto que ele vai fazer na sua vida, nas suas vendas. Em maio de 2020, bem-vindos a bordo, estamos todos nós aqui, eu penso que o cliente está assustado, perdido e confuso. Eu não quero insultar a nenhum cliente, e se algum cliente não se sente embarcado mas é o que eu vejo, o que estou observando conosco e com nossos clientes, o produto está desfocado. O cliente não consegue ver o produto, não é isso? Há é tanto ruído, tanto COVID 19 e morte e máscara e, e o mundo, e o Bolsonaro, e o e o Trump e é tanta coisa que o produto se desfoca. Ele não consegue ficar atento a ter produto. Vendedores precisamos ser pacientes. Eu sei que estou falando, e vou falar de daqui até o final, daqui a poucos minutos, sobre algo que já deveríamos ser e que eu agradeço a Deus que esta pandemia, o lado bom, é que trouxe assim, agora tu tem que ser o que nunca quisiste ser. Tanto em todas as ordens da vida e em vendas principalmente. Chegou a hora de a gente ser paciente e empático me diga se isso não era bom 5, 10, 15, 20 anos atrás. Só que para que você fazer que isso dá trabalho? Se você está apavorado, afoito, você não está pronto para atender o cliente. Você gostaria... Você não, desculpa. Você acha que alguém gostaria de ir a uma cirurgia com um médico que esteja é, é, assustado é, nervoso? Então... Assim como médicos têm que se preparar para seu trabalho, nós, vendedores, precisamos ser pacientes e empáticos. Entender que o cliente tem razão em estar assustado, em estar perdido, em estar confuso. Nós não temos que bater nele, nós temos que dizer, eu te entendo, eu sei como se sente porque assim me sinto. Mas podemos conversar, vamos explorar as possibilidades, ficar assim nesta situação Exatamente o que você gostaria? Não, claro que não. E se juntos pudéssemos sair? O Teo já falou um pouco disto mas está no meu speech também. Então, qual é a técnica? O vendedor que agrega mais valor. Os produtos agregam valor. Eles, eles se não, não seriam produtos. Eles não seriam bons. Mas o vendedor agora faz parte. O vendedor não é uma coisa que leva o produto. Vendedor e produto é uma coisa só. Porque o cliente, quando compra, te compra com um produto que faz o benefício. Então, isso já nos alerta o que, que vamos ter que fazer. Então, recapacite sobre isto. O que você acha que na percepção dos clientes, como eles pensam? Você seja, que clientes, em geral, pensam que vendedores são pessoas que se importam com as necessidades do cliente? ou se importam com as necessidades do vendedor. Meus queridos, aqui temos um estigma. Infelizmente, durante décadas, muitas, a gente abusou do nosso poder de vendas. Clientes hoje desconfiam que o vendedor está aí, mais por ele vendedor do que pelo cliente. E acho que é muito fácil imaginar, então, que qualquera não vai se entregar a uma pessoa que sabe que sua intenção é oculta, é alguém que tem um interesse de pegar. E isto é uma coisa que você só consegue trabalhar se usar, como há pouco disse, empatia e estar com paciência com nele. Mas me acompanha aqui. Você quer vender? Eu também quero vender. Mas o que faria alguém comprar o que você quer vender? E estas são as coisas que a universidade de vendas, o dia, que ele exista, vai ter que ensinar. Espera aí. Não, não, eu quero vender porque meu chefe está mandando. Não, não, espera aí, eu quero vender pela minha comissão. Não, eu quero vender porque preciso. Claro, sim. Mas isso não é o que faz alguém comprar. E esta microaula que estamos juntos passando aqui consiste em parar de vender para começar a ajudar a comprar. Então, te mostro um modelo, e todo modelo é parcial mas que vai te dar muito poder para entender. O ser humano, nós, nossos clientes, gostam do equilíbrio. Sabe aquela sensação que nada me sobra, nada me falta? Eu estou em paz. Esse é o momento equilíbrio. Esse é o estado ideal do mundo. Acontece que a vida traz tensões. Todos nós, a todo momento, temos uma tensão. Para aliviar essa tensão, para lidar com a tensão, realizamos uma ação. Por exemplo, eu estou neste momento sentindo a garganta seca, meu equilíbrio se trocou para a tensão. A ação de beber um gole de água me produz um alívio, que restabelece o equilíbrio. Meus queridos, isto é ajudar a comprar. É quando você, através de uma ação que teu cliente toma, não você encontra o alívio do que estava lhe tensionando. Então, a ação implica uma decisão que é onde você pode atuar. Obviamente que poderíamos seguir a anos, mas eu quero que você lembre disto, registre isto, porque isso vai te ajudar a entender que tudo o que você quer é que o cliente tome uma ação, não que compre, e sim que lhe alivie a tensão e o problema que ele está tendo. Então, nós, a partir de hoje, se for possível, vocês que estão começando no mundo das startups, ou que já estão instaladas, ou que um dia estão pensando nisso, entenda que todo esse universo de clientes, tudo que eles querem é voltar ao equilíbrio. Só que estão sob tensão. O COVID-19 é o campeão mundial. Ele é tensão na veia. Então, qual é a ação que vou tomar? Esse, esse é o caso. Se você tem algo que lhe ajude a ele, ele pode estar mais comprando. Então, este gráfico tem essa, essa visão. E claro que, se ele não está focando um problema que tua proposta de valor resolve, e que ele tem porque não todos temos consciência de todos os problemas. Me permita uma analogia boba mais. Colesterol não doe. Eu sei isso porque meu médico me atazana com isto. Ele me manda no laboratório para fazer o exame e fica sempre mostrando os índices. Mas não doe. Como não doe? É um oligo. Então assim nosso cliente ele tem dores que não doem, mas que se resolvesse le darían algum alívio. Isto, isto é o MVP, é um produto que causa alívio e muitas vezes são dores que os clientes não estão sentindo, estão distraídos com outras coisas. Então, aqui é onde vem o que vamos fazer. Existe o processo de vendas. Acho que todos nós temos isso, que o que não temos estamos pensando, tem livros, muitos escritos sobre o processo de vendas, e ninguém quer ficar fazendo vendas, cada um por si. Isso era muito passado. Cada vendedor fazia o que queria e o chefe só cobrava resultados e se sentia bem. Estes são tempos novos. Não adianta cobrar resultados se, ele, se o processo de vendas de teu vendedor está esculhambado. Para isso, ele realiza ações de vendas. Só que esta aulinha se trata do processo de compras. Hum, clientes têm processo de compras. Precisam executar passos ou ações que levam à compra, isso é maravilha. Isso é maravilha. Eu, eu quero contar uma pequena historinha que, que me ajuda a explicar. Entre tantos treinamentos que nós fazemos e já fizemos, claro, mais de 55 mil pessoas já treinamos, um dia estava eu conduzindo um treinamento, ou, não, às vezes nos equipes, mas esta vez era eu, e o Sabe na hora do cafezinho? Antigamente, não? quando eram treinamentos presenciais, aquele é passado, a gente tinha um coffee break. No coffee break estávamos aí, chega um participante, um aluno que estava no curso, e diz assim, professor, sabe uma coisa? meu problema não é de vendas. Eu olhei interessante, não né? Pensei para mim comigo mesmo, está aqui no curso? É mesmo? é mesmo, perguntei. É, meu problema é de compras. Mas é estranho, eu digo, como assim? É, disse, eu vendo bem. Meu problema é que o cliente não me compra. Eu li para ele e digo, era uma situação, mas ele não estava gozando. ele não ria. Ele falava preocupado. E eu falei assim, quer saber, exatamente isso. Queremos vender, mas não funciona. O que funciona é o cliente comprar. Então, nós vamos olhar para aqui. Deixa eu te mostrar algo que acho que você vai gostar. Eu fiz uma lista aqui de 16, porque não havia mais lugar na tela para escrever. Ações de compra e ações de vendas. Por favor, olhe para elas e escolha três, ou no máximo cinco, que você acha que são ações de compra, que o vendedor pode realizar. Porque aqui que está o truque. Espera aí, se quem compra é o cliente, eu faço o quê? Ações que ajudam o cliente a comprar. Dá uma olhada nelas, anote. Em um pedacinho de papel, ou onde você quiser, o número da qual, podem ser três, podem ser até cinco, não mais que cinco. Ações que vendedores realizam, são estas 16, tem, tem 700, mas eu só listei estas apenas porque foram o que foi vindo na minha mente. E quais delas causam que o cliente compre? Eu estou lhe desafiando para mexer com teu modelo mental. Esta, este slide eu fiz de propósito para produzir um pensar. Porque todas elas são muito boas. As 16, vocês adorariam que um vendedor fizesse. Mas se você quer saber, estas são as únicas 5 das 16, que são ações que vendedores deveríamos fazer. Porque a partir de hoje, se você me permite, já era assim no passado. Mas como talvez nunca foi dito, pare de vender, comece a ajudar o cliente a comprar. Então, quando o vendedor ouve a história do cliente, está ajudando a comprar. Porque nós entendemos, e foi dito há pouco também, que aí entendemos o, o drama dele. Podemos ser empáticos, fazer perguntas que fazem o cliente parar para pensar. Lembra a história do colesterol, que falei há pouco. Se meu cliente não está pensando no que eu acho que ele deveria pensar, que ele ajudaria no negócio dele, como faço ele para que pense? Digo, senhor cliente, você tem que pensar nisso. Ou, não vamos enobrecer é a história da mão na cabeça de nosso amigo Teo. <risos> senhor cliente, ponha a mão na cabeça, não vai pôr. Senhor cliente, diga o que eu acho que você tem que dizer, não vai dizer. A terceira setinha em no número 7. Pondera o critério de escolha do cliente. Gente, isto é achar. Porque se o critério de escolha do cliente não combina com você, você tem que ponderar com ele isso. Digamos que ele quer comprar o mais barato que achar. Um tipo de raciocínio bastante comum. Critério de escolha. Bom, me parece interessante, mas será que é isso que ele precisa? Acho que o teu cliente, você e eu, sabemos que não o mais barato é necessariamente o que melhor atende. Porque quem precisa vender barato precisa tirar valor agregado dos produtos. A número 10, aceita as objeções do cliente. O verbo aceita, eu coloquei propositalmente, porque está cheio de instrutores, de livros, que dizem que você tem que bater na objeção do cliente. E é a forma mais rápida de se proteger. Porque se eu estou com dúvidas, Será que o teu produto vai me ajudar? Será que não vou me arrepender? E você fala, pô, sou tontos, tem dúvidas. Eu não vou me sentir que estou sendo apoiado, entendido. Então, aceite o Jesus. Quando eu digo aceite, por favor, não estou dizendo concorde. O verbo não é concorde, é, sou caro, e aí? Não, o aceite significa entendo, entendo que você pense assim. Imagino como significa isso, quanto isso significa para ti. Vamos conversar sobre o impacto disto na tua vida, no teu negócio. Estou aceitando o fato que você tenha objeções. E no número 13, 16, esta é a última, conecta o benefício do produto às necessidades do cliente. Isso que dá a mágica. Isso que dá. Porque quando o cliente começa a pensar nas suas necessidades, se ele tem certeza, e você fala do benefício. Aqui poderíamos gastar horas, mas, gente, cuidado que benefício não é característica. Também não é nenhuma novidade. Mas eu preciso ser enfático nisso, porque o que mais ouço quando acompanhamos nossos, os vendedores de nossos clientes em campo, eles adoram falar em característica. Característica é o que o produto faz. Benefício, o que o cliente obtém. Por exemplo, este celular está cheio de circuitos de. De chips, de coisas, e de coisas eletrônicas. Mas não é isso que me interessa. Quando estou comprando, quero saber o que ele fará por mim, que são os benefícios. O que os chips, os circuitos farão por mim. E agora, meus queridos, deixa eu de mostrar como um cliente compra. Este é um material precioso que o objetivo de hoje é você saber que ele existe. Você ainda vai ter que fazer várias coisas, mas a compra não se dá a fim. É, gostei. Hum, é, eu acho que sim. Não é que vamos vender porque estamos mostrando. Olha que interessante. É um ciclo, como todo processo. A primeira coisa é que ele reconhece que tem uma necessidade que precisa mudar, que precisa resolver. Muitos clientes têm necessidades, mas não têm o reconhecimento. Então, por exemplo, se aqui em casa eu tenho uma porta que está rangendo, tenho que consertá-la. Tenho uma lâmpada... Tem uma lâmpada lá na, na, na varanda que não está acendendo. Mas já se passaram vários dias, acho que até semanas, que eu não estou consertando, porque embora tenha necessidade, não está grave. Então, o vendedor que encontra um cliente que está na fase de reconhecimento de necessidade, que significa que não está nem aí com o problema dele, tem que lhe ajudar a perceber que a necessidade é grave, séria, importante com perguntas. A fase 2 depois que o cliente diz uau, wow, eu preciso resolver isso. Todos os clientes entram na fase de avaliação de opções. E as opções, aqui aqui, onde o vendedor muda totalmente e de ser uma pessoa que estava ajudando o, o cliente a encontrar a, a sua necessidade, lhe ajuda a avaliar opções. Aqui o ego explode porque como é que vou falar dos outros? O Teorosco, há pouco, disse que existem outras empresas que fazem o que Exat, Exat Sales faz. Vocês lembram que não era confortável isto? Por quê? Eu tenho que falar de meu concorrente, dos meus concorrentes, muitos, e do meu produto. Eu sou uma, uma das opções. E o cliente vai optar. E quando opite, talvez eu tenha problemas. Aqui não está a chave. Vendedores, temos que ajudar a mexer no critério de escolha. O critério de escolha é mexível. Você pode ajudá-lo a decidir. Aquela história do fígado e a salada do Teo, a um pouco, da filha do Theo. Você tem que lhe ajudar nas opções. Porque se o critério de compra e pouco for o mais barato, ou mais rápido, ou mais X, e você não seja este, Ajude ele a perceber que esse critério de escolha, embora bom, inteligente, não vai lhe dar a satisfação que outro critério de escolha poderia lhe dar. E aí você tem que entrar nisso. Já compra? Não. Não. E aqui é onde a maioria dos vendedores se perde. Quando ele optou por você, nós, vendedores, queremos pular no cangote e tirar o pedido. Hájamos isso maravilhoso. E cuidado, falta a terceira etapa, que é resolução das preocupações, ou seja, o cliente dá ré Ele sabia que precisava, ele entendeu as opções, você é a opção que ele escolhe, mas não está pronto para comprar. Porque nesse instante, o ser humano, quando se disponibiliza a tomar uma decisão, tem um mecanismo aqui dentro, né? uma parte de nosso cérebro, que diz assim, tem certeza? Você não vai, não vai se arrepender depois. E se o produto não for tudo aquilo que você pensa? E se a promessa não se cumprir? Tudo isso faz que o cliente veja Então, imagina o papel de nós vendedores nesse instante. Já não é o cara que está fazendo perguntas para que ele veja cenários de necessidades, já não é alguém que lhe ajuda a questionar o critério de escolha. Agora é alguém extremamente empático que ajuda teu cliente a dizer é, eh, você tem razão em ficar preocupado que talvez o produto não lhe atenda. Acho que é uma preocupação legítima. Vamos entender isso. Vamos saber por que não atenderia. Quais são os riscos? Quer conversar comigo, já que eu entendo do produto e de outros clientes que compraram? Ajuda seu cliente a ganhar confiança, a perder os medos. E aqui sim, graças a Deus, agora o cliente compra. Quando ele compra, tem outra etapa importante que é a implementação do que comprou e nós precisamos cuidar disso e mostrar onde perdemos vendas. E aqui comienza de novo. Ou seja, este é processo de decisão de compra. Isto é coração para quando você entendeu que está na era, já era, já era, mas agora é mandatório. Pare de vender, pare de oferecer e ajude seu cliente a comprar. Então, aqui coloquei essas etapas com duas colunas, ou seja, com a coluna dos erros. Acho que é o mais importante é que você entenda os erros estratégicos que vendedores cometemos. Isto como um alerta para que quando você esteja nele, você cuide. Eu acho que isso é importante. Isso que a universidade deveria nos ensinar. Então, se você é vendedor ou se o teu vendedor não está é, cuidando disso. Por exemplo, lembra a fase de reconhecimento da necessidade, que era a número um? Um erro que o vendedor faz, falha em desenvolver as necessidades do cliente. Ele já chega assumindo que se é cliente X, já tem a necessidade. Na teoria é verdade na prática não todo mundo acordou esse dia dizendo Uau, eu tenho essa necessidade e vou satisfazê-la. Ou fazem apresentações de produto muito cedo. Não é nesta fase. O produto não tem nada a ver, ele está apenas se dando conta que precisa. Nas opções, sim, o produto entra. Olha aqui a avaliação de opções. A maioria dos vendedores falha em descobrir os critérios de escolha. Ah, seu cliente, que bom que você decidiu então comprar isso, fazer isto, trazer esta questão. Mas qual vai ser o critério entre tantas opções? Tem que descobrir. Tem que descobrir, porque como você vai mexer nele? E a guia, segundo erro, é pouco esforço em influenciar. Tem muito vendedor que, por ser um amador, que pensa que se o cliente quer escolher pelo critério X, ele está certo. Não. Você como pai e mãe que aqui me ouve, você não aceita todos os critérios de escolha de seus filhos. Você tenta influenciar. Por métodos mais ortodoxos, no chute e na porrada, ou por métodos mais modernos, ou por manipulação, por psicologia, pelo fígado e a salada, cada um escolhe o método que quiser, mas é possível influenciar os critérios. Te lembra essa fase de resolução de preocupações? É a que eu considero a mais importante, apenas porque todo vendedor pula ela. Ele pensa que, se o cliente escolheu, tira o pedido e cai fora. Resolução de preocupações, os órgãos estratégicos que existem é? esperar que as preocupações sumam. Eu estou sorrindo porque eu deveria chorar. Quando ouço o que o vendedor lhe diz assim, ah, seu cliente, para com isso, isso é bobagem. Como que meu produto vai falhar? De jeito maneira. É a forma mais rápida dele se convencer que o produto vai falhar. Ou pressionar o cliente a tomar uma decisão. Entonces existen las famosas técnicas y yo hago esta cara porque digo, sí, a técnica importante, Mas meus queridos, después de todas estas décadas que estoy en ventas y de todos estos vendedores que yo entrenado, a gente trainó, la técnica sin la humanidad del vendedor no funciona. Y esta noticia que puede ser feia es buena, porque si funcionase, nós já teríamos sido substituídos por robôs porque o robô sabe usar a técnica perfeitamente nunca se esquece nunca se engana nunca faz errado ele tem um algoritmo que decifra o processo de compra e a fase em que o cliente está e atua robôs não conseguem vender mais nem de longe pelo por esse lado de ser humano que o cliente precisa ter na sua frente para decidir pressionar tenho um pouquinho de razão quando você vê que teu cliente por aviar vai se machucar, mas está absolutamente errado impressionar porque tua meta hoje é o dia de fechamento do mês ou é a semana de fechamento do trimestre. Aí A coisa mais boa que temos é um erro muito estratégico. E na implementação vejo muitos vendedores que não tratam esta etapa como uma oportunidade de venda. O famoso upsell. Aí o cliente pode comprar alguma outra coisa. Ou não antecipar por pontos vulneráveis da implementação que trazem depois devoluções. Né? Quando o cliente diz assim, pô mas estou tendo dificuldades com o teu produto. não poderíamos ter avisado que o produto não é assim plug and play, mas que se tomar certo cuidado, ele funciona muito bem. Aqui é onde está. Então, com isto quis viajar aqui. Agora, o... Uma aula sobre vendas. Se alguém um dia te pergunta assim, como faço para vender? Estas são as três palavras que causam vendas. Os clientes compram porque têm necessidades na presença de benefícios que são originários das características. Meus queridos, necessidade de benefícios e é a venda. Em um ambiente de confiança, o ambiente necessário porque se o clima for de um vendedor que não é confiável, nem a técnica funciona, como já disse há pouco. Então, qual é a necessidade? É aquilo que dói, é aquilo que precisa, é aquilo que tem que fazer. Mas ele não resolve a necessidade com o teu produto, com a característica, sim com os benefícios. Qual é o erro mais comum que eu vejo, e não só no Brasil, por todos os lados, é o vendedor que gosta de falar de características. Então, em lugar de fazer um, dois, três, os vendedores fazem três, dois, um, ou três, um, dois. Isso é, é, é uma confusão na cabeça. Porque a característica dispara malefícios. Talvez se eu tivesse algo importante para dizer nesta manhã, é para te dizer, cuidado, a pronúncia da característica abre a possibilidade do cliente imaginar um malefício. Tem benefícios, mas também tem malefícios Está pior na cabeça do cliente, e como Todo se trata de ajudar o cliente a comprar, ele vende um malefício, me parece que não haverá compra. É um exemplo trivial. Ah, imagina que você vende um bolo de chocolate maravilhoso, recheio com chantilly, uma coisa de louco. Se eu, não sei, eu vendessemos isso e lhe dissesse "Ah, nossos bolos são de chocolate recheio com chantilly, é possível que o cliente adore e diga que era um, e o cliente diga, isso deve ter calorias de uma semana para a minha vida. Vou comer isso e não vou comer mais nada por uma semana. Ele deu um malefício, as calorias. Então, quando formos apresentar nossos produtos, é o que de teu produto encaixa a necessidade? Para seguir de bolo de chocolate, e estou dando um exemplo B2C, mas B2B é perfeito, apenas uso B2C porque se parece mais conosco Digamos que ele diz assim, estou me sentindo que preciso de uma indulgência. Uma indulgência significa preciso me agradar, preciso dar algo ao meu corpo que me faça sentir bem. Aí o benefício qual é? Chocolate e chantilly produzem um efeito na dopamina do cérebro, que dispara para ser claro você não precisa explicar isto é... então está na hora de você se dar um prêmio, um presente, que ao pôr na boca você sinta uma explosão de sabores. E não só bolo de chocolate que é feito assim, assim, assim. Tem isso. Aí a característica. Eu vou acelerar um pouquinho a diferença entre comprar e vender. Aqui já estou um pouco indo para o caminho de gestor. O, é você que vende ou é o cliente que compra? Acho que já falei bastante. Mas o que era até há pouco tempo no Brasil é que o objetivo de venda do vendedor quase constava no cliente comprando. Havia uma demanda no mundo, nas empresas, nas pessoas, que faziam com que, se você deixasse o cliente comprar, você atingia o objetivo. O que aconteceu recentemente, e acho que vai acontecer agora, é que se separou, se disparou, se rasgou a distância entre o objetivo e o cliente comprando a soma de compras dos clientes é menor do teu objetivo de venda, portanto, agora começa a vender. Olha que interessante. Se havia alguma razão porque tudo que eu disse até agora não era verdade para ti, não, deixa fazer como sempre fiz. Não, é só apresentar meu produto, é muito bom. Só me dá o cliente. Se você me ajuda a encontrar o cliente, eu falo e ele compra. Cuidado. Eu... Desejo e rogo a Deus que sim, você consiga vender apenas falando. Mas você teria que se preparar, se você me permite, para a hipótese que o cliente não está comprando tanto. E nós vimos isso. O Poitie falou. O Poitie nos disse esta manhã que há menos compras. Os clientes vão escolher menos, vão comprar menos. E então não vão ter que vender mais para atingir o objetivo, que é todo este processo que estou aqui vos falando. Então, outro alerta que preciso trazer aqui, só para cuidar com o vendedor que é meio autômato. Existem três níveis em qualquer empresa. Operações, que é preocupado com características e funções. Gestão, que é preocupado com custo e benefício. E o executivo, que é valor para o acionista. Se você tem um único speech de venda, você vai sofrer andando na pirâmide porque um dia você vai falar com uma operações aí você pode falar de características e funções mas se você passa a falar com um gestor ele já quer saber não características e sim custo benefício quanto custa e quanto isso melhora meus custos quantos benefícios me traz que que tu faz comigo e se você encontrar um diretor ou um executivo ou dono ele ele quer saber o valor para o acionista Quanto minha empresa vale mais se eu compro o teu produto? Eu sei que os clientes não falam assim. Que é a outra coisa que nos confunde demais. Porque os clientes só falam, e que desconto você me dá? Não quero. Não, só se você der um desconto. Tudo isso faz que vendedores pensemos que vender é dar desconto. O que é uma estupidez enorme, porque matematicamente não existe. Se você for dar desconto, você não teria evitida. Não tendo evitida, você não existe. Então, para que vou vender? E o cliente tem razão em pedir o desconto, porque ele é um ser perdido, é um ser que está confuso. Por isso que nós, vendedores, temos um enorme valor sendo consultivos. Por isso eu disse há pouco que vendedor e produto é uma coisa só, porque aí vendo com quem estou falando, vou escolhendo. E meu último slide para falar sobre gestão de vendedores. Eu, eu decidi incluir isto porque imagino que em algum momento você vai ter que ter algum vendedor trabalhando para você. Cuidado, nunca você vai ter um vendedor que saiba, porque são amadores. Ele pode ter 60 anos vendendo na tua indústria. Ele estará cheio de vícios e, possivelmente, não tenha nenhuma técnica realmente poderosa destas que você viu esta manhã. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando tiver vendedores ou for contratá las é no onboarding, que é a famosa palavrinha linda que usamos agora para dizer que tudo começa assim, você vai mostrar como você quer que faça. Não mande ele vender e te vira. Diga, nesta casa vendemos assim, fazemos este espaço, cuidamos do cliente deste jeito, assim que é. Ou seja, ensine pelo exemplo. E eu te aviso, antes de contratar, para que você se prepare, que quando você contratar vendedor, tua vida não vai ficar mais fácil, porque eles vão vender o que você vendia. Você vai ter que fazer o processo de transição de tudo que você aprendeu para alguém que está novato. E você pode ter alguém velhaco, o um novato é na tua casa. Ele não sabe como você quer que cuidem de teus clientes. Com isso já é suficiente? Não. Você vai ter que acompanhar, porque você fez uma belíssima demonstração, você levou ele nas tuas vendas, você deu um show e ele entendeu o que ele quis ou pode entender. Como vendas é atitudinal, não é uma coisa como command C, command V, command Z. Isso, só tem um jeito, aperto o command e o C, ou control, control C, control B. Não dá. O dedo pode se enganar, mas não tem mais vendas. Vendas é empatia, vendas é paciência, vendas é entender. Você vai ter que acompanhar ele vendendo e você não atrapalhando a venda, aconselhá-lo na saída e desenvolvê-lo, para que aos poucos, e tomará não seja muito tempo, ele comece a vender como você sabe que tem que ser vendido. Terminou? Não. Donde todo gestor apanha é que ele esquece de cobrar a realização do compromisso do vendedor. Gestores adoram, adoramos. Eu sou também um gestor, adoramos cobrar resultado. E aí, você trouxe o pedido? Tá, bateu a meta? Tá. E o mês que vem? É. Como está o seu funil? Como está o seu rem? Isso adoramos fazer. Mas isso é 2% do nosso trabalho. O trabalho do gestor é dizer: oh Manuel, você disse-me, depois de eu ter mostrado e te acompanhado, que você se comprometia a realizar. Cinco visitas esta semana, cinco telefonemas, cinco contatos, usando este passo a passo que o Theo falou sobre o storytelling e sobre como fazer a venda. O famoso processo, você pode trazê-lo de qualquer livro. Quero saber se você realizou o que você disse -me que faria. Poucos gestores fazem isto? porque como não tem tempo, eles pensam que o tempo tem que ser usado para o vender, que é um erro, o gestor vender, esse é um tema, que em algum outro dia temos que falar, ou cobrar. E você tem que usar também seu tempo para cobrar resultados e acompanhar. Encerro aqui e abro para perguntas. Se você quiser mais informação da gente, no LinkedIn, no Instagram e no canal do YouTube, podem se divertir conosco e tem o site também aí. Eu vou parar por aqui, vou abrir para perguntas, tomara que tenhamos algumas. O Fábio, você que vai conduzir isso, como, como funciona esta parte? Sim, Alberto, obrigado aí pela rica é, conceituação, prática e resultados, né? em, em que você falou em 35 anos de consultor e 50, né, que trabalha com vendas. Né? vendas. Eu estou aqui processando... No YouTube nós tivemos uma, uma falha né enquanto você falava é, a gente estava trabalhando mas fica tranquilo que a gravação vai ficar é, tudo nos conformes né foi só um Não. lapso então a gente eu perdi um tecnologia. tempo tecnologia para processar exato <risos> então estou processando aqui é, só queria é, o pessoal está colocando as perguntas novamente é, só contextualizar né eu tive eu fui empreendedor enfim empresário por 12 anos na área de tecnologia né não okay. uma startup não um modelo de negócio tradicional e, e, e tudo isso que você falou comentou né eu, eu fui voltando para as minhas origens lá atrás né é como como aprender né a, a ser comprado e não a, a vender né não fazer esforço de venda enfim é, é, é um modelo mental um tanto quanto é, desafiante, né? não digo difícil, ele é apenas demorado, porque o ser humano, enfim, ele aprende de N formas, né? e, e quando, de fato, eu, eu aprendi isso, é, de fato, foi muito, muito mais fluido, né? isso lá atrás. Né? Para as startups, eu, eu vejo que não tem uma outra, um outro caminho, né? é, é, tá tão, um ambiente tão de risco, né? ainda mais com esse sistema a gente está vivendo agora, muito maior ainda, mas antes da pandemia já era arriscado. É o que eu sempre falo, né? Existem trilhões, aí, quadrilhões de dólares sendo é, transacionados aí é, anualmente. É, quem são vocês né? É, na fila do pão aí? O que vocês têm para entregar? Você comentou da, da do, do proposta de valor, né? Então, acho que é muito isso que a gente está fazendo né, no Startup SP quem não está no startup SP está nos assistindo também está enfrentando dificuldades né é normal mas criar essa proposta de valor e, e, e buscar ser comprado de fato é, é você usou um termo aí né é o segredo né é o, é o grande grande chave né é... É, sem dúvida sem dúvida o, o Fabio o, eu acho que quando você menciona para startups ou que ainda não são comece com o direito você tem que fazer muitas coisas eu sei que é um empreendedor eu também sou um empreendedor porque estamos obviamente entrando num mundo novo da educação sala de aula já nunca mais voltaremos a ver uma o novo as novas gerações o millennials é outra cabeça então estou empreendendo por esse lado que também entendo então comece porque se você perde tempo vendendo mal isso atrasa muito o teu sucesso e a venda é simples, tão simples, desculpa ser exagerado, mas tão simples quanto ver como você ajuda o cliente a comprar. Você já faz isso com tua mulher, com tua esposo, com teus filhos, com teu irmão, com teu pai, mãe. Nós já fazemos isso, ajudamos os outros a decidir. Parece que quando vamos vender, não, temos que ser assim, um autômata que está oferecendo o produto. Relaxe. Tenha muitos prospects, muitas oportunidades, porque não dá para relaxar se você só tem uma oportunidade de bater a meta. Aí a gente fica absolutamente possesso. E isso vai ajudar a começar bem. Diga, Dom Fábio, temos alguma pergunta ou quer que invente uma? Temos sim. Estou é, aqui lendo. É... Como podemos fazer propostas né, comerciais de maneira assertiva, né, uma vez que já temos a confiança é, da, das pessoas a qual relacionamos? Aí. Bacana. O, existe um modelo. Como podemos fazer proposta quando já temos a confiança? Imagino que a pergunta seja: o que, que uma proposta tem que ter? Então, estou entendendo isso, porque eu como um pouquinho amplo, mas vamos lá. A primeira coisa, que uma, seja verbal ou seja escrita, ela tem que ter quatro peças, quatro momentos, quatro parágrafos, não vai é? pensar quatro páginas. Hein? Primeiro, diga qual é a dor do cliente, qual é o assunto crítico do cliente, onde que está o mais grave. Repito que todos os clientes têm 50 coisas que têm que consertar. Diga a qual você quer trabalhar, que ele já falou não vai começar a chutar aqui. Ah, eu acho que você deveria vender mais. Ele pode dizer, não, meu filho, primeiro que eu uma máquina. E aí teríamos um problema. Então, digamos que nesse processo da confiança, que você estabeleceu, você já sabe qual é o assunto crítico de negócio. Então, a proposta, de novo, seja verbal ou escrita, esta proposta se trata sobre este problema, este assunto crítico, esta questão. O segundo passo, depois deste, é diga como você vai resolvê-lo de uma forma sucinta. Olha, para que a, a, a sua produtividade aumente, que é o que nós conversamos na última reunião, eu trago a ideia, ou pensei, ou resolvemos, ou fazemos um processo de revisar o método que você usa para vender vendo onde seus vendedores perdem produtividade e consertando um a um estes buracos, estas lacunas de produtividade e fazemos isso através de nosso produto tal. A terceira fase, de, ou seja, primeiro são os três, você vai lhe dizer o que, que ele vai ganhar, como vai ser a vida do alívio, se ele implementar esta solução que alívio vai ter? Ele vai ter mais tempo, ele vai ter menos custos, ele vai poder ter dinheiro para investir em máquinas que não está conseguindo investir hoje. E o quarto, o quarto perdão, e tão importante quanto os outros três, por que você tem a cara de dizer o que está dizendo? Quem é você? No quarto, você vai falar sobre o seu track record, o que você já fez de bom para quem que resolveu. Um parágrafo, não precisa contar muito. Eu vou repetir os quatro passos que às vezes não ficam claros. O primeiro é: assunto crítico do negócio, tem que estar na proposta verbal ou escrita. Dois, como você vai resolver o assunto crítico do negócio do cliente? Como é que vocês fazem isso? Três, como vai ser a vida do teu cliente depois que ele escolha esta solução que você deu para o assunto crítico? que que ele ganha com isso? e quarto. Por que você? Por que ele tem que te escolher na fila do pão? Que quem é você para ter a coragem de falar esta coisa que está dizendo? Maravilha. Hum. Vamos lá, mais uma pergunta. Alberto, a Adla Viana, ela pergunta é... Vou fazer duas perguntas de uma, tá? Adla Viana e o Ricardo Bueno. A pergunta é que o processo de vendas depende de um certo repertório, né? Saber mais é, daquilo que você falou das características do produto, né? É, o que você pensa é, que produz enriquece esse repertório, né? E como fazer o acompanhamento é, da equipe de vendas é, neste momento, né? De, de, de Covid, nesse momento de, de necessidade de vendas, né? É, é um desafio muito grande na, na sua visão. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, sabe o que a Covid-19 me faz lembrar? Quando eu enrolava o ano inteiro na escola e chegava à prova. No último dia, no último mês, na última semana tinha prova. Aquele desespero, meu Deus do céu, não estudei nada, não sei nada, vou ter que me preparar sobre um livro desse tamanho. Eu, Eu tenho vivido muito essa situação. Talvez não, não me dava conta na época. Nós vendedores e gestores, a gente relaxou durante décadas. E agora chegou à prova. O Covid-19, entre outras coisas boas, não sei que isto que estou falando é doloroso, mas é que nos ajuda a tomar consciência, ficar em pé. Então, como, como, como fazer? O processo de vendas tem muitas etapas. Mas cuidado. Talvez a única coisa que eu quero dizer é tem que ter. Mas você não pode pensar que fazendo as etapas o cliente compra, porque o cliente compra pelo processo de compra, já falei sobre isso. Então, vendedores que são pessoas que não conhecem muito, que estão tentando... O que atrai o vendedor não são as melhores razões em geral se você lhe dá o processo de vendas, que te levou um tempão construir, tem que ter, tem que ter. Senão ele vai fazer o processo dele. E aí, como gestores, não temos o que, o que se quer entender e acompanhar. O que você vai ajudá-lo é que ele aprenda a usar o processo seguindo o momento do cliente. Se vocês me permitem, é como namorar, pelo menos como era nos tempos que eu... Eu sei que as coisas estão mudando muito rápido, mas digamos que namorar consiste em ter um processo, mas você não pode chegar e tuf, soltar o processo em cima da, da, do objeto do namoro, ele ou ela. Supõe-se que você tem que ter uma certa habilidade de uso do processo de namoro. Acho que este tema é mais fácil de compreender. Venda ser idêntico. Tenham sim processos de venda, Fernando e a Viviana, tenham sim, e todos vocês. Porque senão vai ficar uma coisa louca. Um chega e fala do tempo, outro chega e fala de não sei o outro chega... Então, não, não é bom como gestor. Então, sim, tem que ter o um processo. Mas lembre-se, é o charme do uso. E não é um dom. Não é uma coisa que só dois privilegiados têm. É apenas prática. É apenas prática. Você vai ouvindo. Porque é o cliente que te monitora. Você cumprimenta e ele faz, bom dia. Puxa, que bom que estamos... Oh, estou falando da visita presencial, que é minha área despertíssima, tenho que aprender a outra, não? Sim. E digamos que você ele fala assim, aí você fala, Puxa, que... que bonito este local onde você fica, é uma coisa bem tranquila, não é? É, mais ou menos. Se você está com esta pessoa, você vai usar o processo de venda, mas você vai entender que do outro lado você não tem alguém que está todo elétrico. Como uma que diz: sim, sí, vamos lá, é isso aí. E este manejo é humano, e todo humano sabe fazer isso. Então, com os clientes, temos que entender, e vou te dizer uma coisa, o que dá o grande shift, como fala em inglês, a grande mudança, é quando o vendedor não sai de casa para bater a meta. Quando saio de casa para bater a meta, eu saio assim, tenso, preocupado, assustado, mas se eu saio de casa para ajudar o cliente a se dar melhor na vida, com meus produtos, eu sou mais leve, eu estou menos ruim. Então, ensine a tua equipe, se você for o vendedor, saia de casa e diga, que que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu vou visitar a empresa tal, ou vou ligar para a empresa tal, tanto faz, vamos contatar a empresa tal. Como que a empresa vai estar melhor conosco? Se eu contatá-lo, o que melhora na vida deles? Isso vai te deixar mais leve, mais bonito, mais bonita. Alguém mais gostoso de conversar ou alguém que diz assim Eu eu tenho que os será que foi conseguido? E aí é onde a gente se atrapalha. Então, a Diviana e Fernando, bom, bueno, espero que isso tenha te ajudado. Tem que ter o processo de vendas, tem que saber usá-lo, e é só ser humano para, para vender para um humano. Graças a Deus! Não tem máquinas que comprem nem máquinas que vendam. Por enquanto, precisamos de nós humanos. E nós temos qualidades maravilhosas que ajudam ao cliente a decidir o alívio que ele precisa. Me, me, obrigado de novo, Alberto, me fez lembrar, né? Eu estou lendo bastante por conta de um, de um mestrado em empreendedorismo, né? A gente vive momentos de Big Data, né? Sim, sim. É, onde é, tudo isso que a gente está conversando, né a sua experiência é o Right Data, né? É, não é a questão da quantidade de informações, quantidade, né? a gente está vivendo esse excesso e sim essa assertividade, né? essa experiência humana que eu também acredito, por mais que as máquinas já estão né? já há muito tempo, né? eu vim de automação industrial, elas sempre foram inteligentes, né? mas é uma questão de relações humanas, de empatia, enfim, tem, tem tanta coisa envolvida, a gente poderia ficar é, horas e horas conversando, é, é uma pena que o nosso tempo ele, se esgotou, é, mas, mas assim, eu queria agradecer, né, em nome é, do programa Startup SP, do Sebrae São Paulo, a sua presença, né, a sua colaboração aí, é importantíssima né, para esses empreendedores que é, não estão começando agora a carreira, mas é, dificuldades para vender eles, eles terão, né? Imagino. E a gente está é. aqui também para apoiá-los. Então, obrigado pelo seu tempo e espero que você continue com bastante saúde, assim como todos nós aí nesse momento. Sim, senhor. Muito obrigado a vocês, a todos os que estão nos atendendo. Sejam felizes. Essa felicidade vai se refletir nas tuas compras. Vender bem é mais fácil que o título do meu livro. Parece que não. Meu Deus, vou ter que fazer a proposta de valor. Vou ter que me lembrar disso e daquilo. Ai, meu Deus, como é difícil. Quando você começa a usar, você vê que é mais fácil. Porque o cliente se encanta. O cliente diz, puxa cara, estava. onde você esteve todo este tempo? Volte, volte. Então, obrigado, sejam felizes, cuidem da saúde e cuidem de seus clientes. Vocês existem, assim como eu, para cuidar dos clientes. Por isso, Deus nos colocou no mundo, para cuidar de esses clientes que chegam até você e que você vai procurá-los. Certamente, Roberto. Feliz encontro. Obrigado, muito obrigado.